Pronto, aqui está, chegamos ao fim. Temos que retirar aqui esta ponta para refazer o remate invisível. Passamos aqui e vamos refazer o circuito tal e qual como ele é, para não se notar nada. Aqui temos que vir por detrás destes dois. Agora ah, aqui está. E agora aqui é que vai ficar invisível. Aqui está e aqui está. Isto é top e ficamos com o remate todo perfeito. Maravilhoso. Perfeito na parte de cima. Perfeito na parte da frente. Claro que temos que puxar um mais. E perfeito de trás também do verso. Top!